Fala aí, meus queridos. Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente, quero agradecer demais os comentários feitos aqui nos vídeos. Obrigado de coração. Tenho certeza que eu leio todos eles. Nesse vídeo, eu venho lhe dar uma carta na manga, ou seja, um pulo do gato aqui. Quando eu comecei a tocar guitarra, veja se você se identifica com essa história. Eu sabia várias escalas, ou algumas delas, arpejos, pentatônicas, uns bends. Na hora que eu ia improvisar... É no começo eu tava achando que tava tudo legal Só que quando eu escutava uma gravação Eu falava, meu Parece muito robótico, não soa legal E eu ficava ali estudando, estudando E o lance não explodia Quando eu escutava grandes guitarristas Que eu sempre gostei Como Steve Vai, Malmsteen, Satriani Foram as minhas maiores influências Quando eu comecei a tocar Eu via que esses caras, mesmo improvisando Era matador, assim, meu Tinha frases assim Uma melhor que a outra, eu falava e daí é, eu tive um estalo, meu, é isso que eu preciso. Já com os elementos que eu já tenho, essas escalas, esses arpejos, eu preciso dessas frases de impacto. E ali eu comecei a tirar frases. Criar vocabulário, é isso que você precisa. Essa é a grande dica, é a carta na manga que você precisa. Vocabulário, frases de impacto. A hora que você estiver improvisando, meu, você vai lá, tá improvisando com as suas escalas, seus arpejos, de repente vem aquela frase matadora. É isso que vai dar um tchan na sua improvisação. E é claro, quando você pega uma frase, ela foi criada sobre aquele backing track, ou seja, aquela música, naquele ritmo e tudo mais. Quando você tem essa frase, você vai trazer essa frase para você, você pode modificar o andamento dessa frase, Certo? Essas nuances rítmicas, juntando elementos. Às vezes você tem lá um arpejo, você faz o arpejo, pega um pedacinho da frase que você já tirou, junta com uma outra escala, finaliza com a frase, e ali você vai criando um contexto seu. Essa frase acaba sendo sua, porque você, de tanto você tocar, você acabou modificando meu Deus. Nem parece mais aquela frase, você já está fazendo coisas bem mais interessantes. E o mais legal de tudo é que quando você pega uma frase, você vai pegando junções. Meu, você fala assim, pô, o cara fez dessa forma, ó oh, que legal. Na hora que você vai criar uma coisa, meu, tá fazendo uma frase, você vai usar esses elementos, essas junções, numa criação de uma frase sua, 100%. Meu, isso é muito legal. Então, a dica que eu lhe dou é frases. Você precisa ter esse vocabulário. Meu, eu já recebi muitas mensagens da galera falando Pô Gustavo, aquele backing track que você utilizou, como que você fez aquela frase E mediante a isso eu fiz pro meu site o Favorite Leaks Parte 1, Parte 2 e o grande lançamento Que é o Favorite Leaks Parte 3 Quando eu venho com esse material, eu pego as minhas melhores frases e ali eu vou gravando Durante o período meu, eu tô aqui estudando, eu crio uma frase, eu vou lá e anoto deixou ela quietinha. Eu não faço assim um link atrás do outro assim para fazer o um material, eu vou fazendo aos poucos. O Favorite Leaks Parte 3 eu demorei um ano para gravar, só para você ter ideia, porque eu fui pegando as frases né, minuciosas, aquela que realmente eu curtia, por isso que eu coloquei no Favorite Leaks Parte 3. E a mesma coisa aconteceu quando eu fiz o 1 e o 2, beleza? Então eu venho aqui nesse começo de mês para lhe ajudar. Vou fazer uma mega promoção no Favorite Leaks parte 1, parte 2 e parte 3. Você pode comprá-los de forma individual. Ou se você quiser comprar os três de uma vez, tem um desconto maior ainda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai direto para o site para você acessar o Favorite Leaks parte 1, parte 2 e parte 3. Beleza? E também o combo com os três juntos e o cupom de desconto especial. Então, neste mês, nós vamos trabalhar com frases Quem adquirir esse material, a gente vai trocar ideia através de um grupo de WhatsApp Onde nós vamos lapidar cada vez mais isso E também vou fazer uma live exclusiva para esses alunos Ajudando na criação, nas junções dessas frases Para você trazer elas para você Beleza, meus queridos? Então é isso daí, vamos começar o mês com Favorite Leaks, parte 1, parte 2 e parte 3 Bora lá?